imanência com muita vontade de potenciar, tô na imanência a fim de colonizar. Tô na imanência com muita vontade de potenciar, tô na imanência a fim de colonizar. Tô na imanência, não adianta reclamar. Tô na imanência. Afim de colonizar, Dona Imanência. Eu não quero transcender. Dona Imanência, pra colonizar você. Dona Imanência, com muita vontade de potenciar. Dona Imanência. imanência, como dá vontade de potenciar. Tô na imanência, a fim de colonizar. Tô na imanência, como dá vontade de potenciar. Eu tô na imanência, a fim de colonizar. Eu não quero transcender Tô na imanência Pra colonizar você Assumo O meu animal Recuso O transcendental Não tenho Muita paciência Adeus Transcendência Eu quero maneira Tô na imanência, com muita vontade de potenciar Tô na imanência, a fim de colonizar Tenta reclamar, dona Imaneza, a me de coluna.